O direito de propriedade, aqui uma formulação expressa da Constituição de 81, direito de propriedade mantém-se em toda plenitude, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. Essa é uma questão que vai, digamos assim, manter em todas as Constituições brasileiras até a Constituição de 1888, 1988, que impediu a reforma agrária, que é o estabelecer. Ou, ou a necessidade de, de, de indenização prévia, né? e, e, na verdade, a condição uma outra Constituição, de prévia e em dinheiro, isso aí inviabilizava a possibilidade da reforma agrária. É um dos graves problemas, porque abole a escravatura e não dá alternativa para os escravos. Quer dizer, no movimento republicano havia setores importantes que defendiam a importância de que a Constituinte é, Aprovasse a reforma agrária, exatamente, para dar uma alternativa de trabalho para os escravos. Mas isso, naquele momento, a hegemonia dos latifundiários na própria constituinte impediu que isso fosse aprovado.